E uma coisa muito legal é a economia. Esses kits podem custar até 40% a menos do que se você comprasse os pratos separados. Vale a pena, né? Esse é o kit Country. Inclui os lendários pratos da série K, com modelos selecionados para o Country e o sertanejo. O kit é composto por um chimbal K-Lite de 15, um Dark Trim Crash de 17, um Dark Trim Crash de 19 e um Crash Ride de 20. Esses pratos são bem em diferentes dinâmicas, são expressivos, com muita personalidade e tem um som dark característico da série K.